Então vamos lá para o que interessa e o Bitcoin rejeitou a casa dos 21 mil dólares pela segunda vez e foi buscar a região dos 20 mil e 200 eu vou mostrar a análise de hoje porque eu continuo com esse short para o Bitcoin aberto é o meu segundo short. Próximo da região dos 21 mil dólares. Vamos passar aqui em diversos tempos gráficos, ver tudo que é importante em relação ao Bitcoin. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, esmaga aquele like aí que é extremamente importante. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e também participe do grupo Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos lá, que é extremamente importante. Eu vou mostrar para vocês porque eu continuo com esse short aí, tá pessoal? Aberto. É o segundo short aqui que eu estou aberto. Que Abrir aqui próximo na região dos 21 mil dólares, tá? Eu vou começar aqui primeiro primeira essa análise uh, falando aqui dos tempos gráficos maiores, principalmente do mensal aqui, semanal. Acho que é importante você ficar atento sobre isso. Depois aqui eu vou entrar em tempos gráficos menores, falar sobre a liquidez aí, tudo que você tem que ficar atento aqui uh, no curto e médio prazo. Então, vamos começar aqui pelo gráfico mensal, galera. O que é importante a gente ficar de olho aqui, ó. É o seguinte, a gente teve então esse dump até a região 17.600 aqui, tivemos esse pumpzinho, O né, Bitcoin foi buscar a casa próxima dos 25 mil dólares aí, nesse né, mês, mês de, de julho. Né, agosto aqui, pessoal, a gente já teve um mês bastante bearish aqui, que a gente fechou esse mês, praticamente tivemos aqui um engolfo de baixa aqui, tudo, todos os ganhos que a gente teve no mês de julho né, foi, foram praticamente dizimados aqui no mês de agosto, e o mês de setembro aqui, galera, a gente acabou fechando abaixo dessa região, que é a região aqui dos 20 mil dólares, é uma região extremamente é, importante, e o Bitcoin fechou aqui com esse candle, quase um doji aqui, um candle de indefinição nessa região. Então agora, esse mês aqui de, de, de, de uh, outubro, né, vai mostrar para a gente aí, faltam poucas horas para fechar o mês, né, para que o Bitcoin... Para que lado aqui a gente potencial, potencialmente poderemos ir aí, tá? É, e para mim é muito importante que o Bitcoin consiga ficar acima dos, dos 20 mil dólares, tá galera? Porque se perder os 20 mil dólares, ah, na minha opinião, aí, fechar o candle aí abaixo dos, dos 20 mil dólares no mensal, eu acho que pode ser um problema bem grave para o Bitcoin. tá A gente pode, então, acabar visitando valores mais abaixo aí no, no, no mês, até inclusive de novembro, tá galera. Então, aqui no semanal, esse é o primeiro ponto que eu ia falar para vocês no, no, no, no mensal. No semanal, aqui, extremamente importante, o que, que eu vi aqui de sinal positivo para o Bitcoin é o seguinte, ó, a gente tem, tinha essa linha de tendência que eu comentei para vocês em outros vídeos, ó, que a gente acabou... Então, fechando uma semana acima dessa linha de resistência, aqui. o Bitcoin não conseguia fechar uma semana né, acima dessa linha aqui, dessa LTA. Né? Então aqui agora a gente fechou. Então é importantíssimo que a gente consiga fechar, conseguir formar esse suporte aqui nessa zona aí próxima dos 20 mil dólares. Vai ficar acima dessa região. Tá, essa semana vai ser crucial aí na minha opinião lembrando que dia dois a gente tem então a reunião aí do Fed né galera então a quarta super quarta que vai aí poder dar uma pista aí daqui né, que vai pode acontecer com o mercado aí nos próximos meses tá então vou, vou prestar bastante atenção eu vou estar com vocês aí acompanhando juntos com certeza não sei como vai ser aí tá mas eu vou, vou avisar aqui no, também no grupo telegram no canal de alertas tá galera então esse aqui são os dois tempos gráficos maiores tá pessoal no diário não tem muita coisa que eu posso falar para vocês aqui não Tá, eu acho que uh, é importante a gente ficar de olho nessa, numa possível LTA aqui também, tá? Estou de olho nisso aqui. Então, pra mim, essa zona aqui, ó, dos. dos uh, a zona aqui dos 19 mil dólares é extremamente importante, tá, galera? Na minha opinião, aqui no diário. Se a gente começar a fechar candles aqui abaixo, dessa região aqui de 19 mil dólares, a coisa começa a ficar bem complicada aqui pro, pro Bitcoin, tá bom? Mas vamos passar aqui em tempos gráficos uh, um pouquinho menores aqui. Eu gosto do 4 horas, o tempo gráfico que eu mais uso aqui pra analisar, tá, pessoal? Uh, o motivo aqui também de eu querer ficar. Interessado em shortar o Bitcoin pela segunda vez nessa região dos US 21 mil dólares, tá? Lembrando, quem chegou aqui agora no canal, só lembrar para vocês que a gente fez aqui trades bem interessantes, tá? É, esse, esse long aqui, eu consegui pegar esse long nessa região aqui, 19.200, aqui um long até a região dos US 21 mil dólares, pessoal, onde eu entrei com um short, tá? Isso aqui é realmente incrível fazer um long até a região dos US 21. Shortei o Bitcoin, depois realizei esse short aqui nessa região, acabei não fazendo esse long aqui, tá? Esse long eu não fiz esse long, não não tinha aqui, minha, tinha minhas dúvidas aí, mas realizei nessa região que estava extremamente arriscado, tá? e agora aqui nessa região dos, uh, fiz um preço médio aqui de short nessa região dos 20.900 dólares para o Bitcoin, tá? por enquanto esse short aqui está uh, seguro, tá? estou até considerando aqui de baixar o meu, meu stop loss aqui para essas regiões, porque está um pouco de incerteza aqui agora nesse momento, mas eu ainda estou apostando que o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo, tá pessoal, eu não estou nada bullish aí, Uh, com, com o Bitcoin, tá? eu acho que uh, com, com a subida toda que esses pequenos deu aí, o Bitcoin deveria ter subido muito mais e muito mais rápido, uh, e também tem outro fator importantíssimo que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho no vídeo, que é a questão da liquidez, tá? eu vejo que tem muita liquidez para o Bitcoin abaixo, muito mais abaixo e acima, então existe um incentivo para o Bitcoin, buscar regiões mais abaixo que eu vou mostrar para você aqui, então, nesse vídeo, tá? Só importante é o seguinte aqui agora, tá? Acompanhar aqui uh, essa região, né? A região dos 20 mil dólares vai ser extremamente importante. Inclusive aqui no CPR mensal a gente tem, formou aqui o pivô central aqui do CPR, essa região dos 20 mil dólares. Se a gente perder isso aqui, ó, primeiro alvo a gente vai ter aqui nessa região de 19 mil e 780, 19.780 aqui, não né, seria. E depois, galera, para mim eu ficaria de olho nesse topinho duplo aqui tá? para o Bitcoin. Que levaria aqui o Bitcoin para essa casa, essa região aqui próxima e testar de novo essa faixa aqui dos 19.200 dólares. tá Ou seja, devolver toda essa alta que o Bitcoin fez. tá Esse, esse é o cenário que, na verdade, eu estou mais de olho e pretendo realizar esse short aqui boa parte desse short nessa região aqui. 19.200 inclusive o VPVR de novo aqui apontando que essa região aqui a gente tem um, um suporte importante, tá? Então para mim aqui vai ser um ponto de realização desse short é o que eu tô aqui de olho e, e tô considerando baixar mais top loss aqui, tá? Então olhando aqui, isso aqui é análise técnica do Bitcoin tá pessoal eu vou ficar de olho mas vamos ver né a gente tem essa esse esse, esse possível triângulo aqui formando também para o Bitcoin tá eu tô também analisando uh, mas se a gente olhar aqui também vamos baixar o um tempo gráfico pouco mais aqui vamos baixar aqui no 15 minutos a gente teve esse candle aqui bem uh, uh, dramático eu vou mostrar para vocês aqui olhando os os, os hitmaps de criação da Binance Por que, que isso aqui aconteceu tá extremamente interessante Explica bastante para mim algumas coisas e a gente tem aqui agora uma possível bandeirinha de baixa formando aqui. tá Não está perfeita, mas uma, seria uma bandeirinha aqui tá? para o pro Bitcoin. E essa bandeira aqui, caso a gente romper, por exemplo, fazer esse rompimento né, uh, em algum momento aqui, seria mais ou menos aqui, poderíamos ver um rompimento, por exemplo, levando o Bitcoin para casa aqui dos 20 mil dólares de novo. tá E daí sim, nesse caso, uh, a gente vai ter que ver se vai formar esse topo, topo duplo. Lembrando que o topo duplo do Bitcoin só será formado se a gente perder essa região dos 20 mil dólares. Tá? E outro ponto importante que me deixou aqui uh, mais confortável para fazer esse short é também aqui uma divergência no RSI, tá, pessoal. Então aqui é fundos, topos ascendentes aqui no, no Bitcoin, e o topo, os descendentes aqui no RSI, tá? Então isso pra mim deixa bastante confortável aí, né? Outros, outro indicador mostrando que uh, o, o preço não está aqui com força para poder fazer esse pivô de alta, tá? Até me surpreende que vários aí pessoas acreditando nesse pivô de alta do Bitcoin, eu não consigo entender realmente como é que o pessoal fica tão bullish aí, tá? Eu acho que se a gente fazer esse, fazer esse pivô de alta aqui pra mim significa, ó, esse pivô de alta confirmado aqui seria o Bitcoin fazer praticamente buscar essa região aqui dos 22.300 dólares. Tá? Então, eu assim honestamente não estou uh, acreditando muito nisso. Né? Se ele romper de novo essa região aqui, pode ser. A gente vai ter esse triângulo aqui, a gente pode buscar essa região, mas eu acredito que vai ser difícil. Porque, de novo... Temos mais liquidez abaixo, tá, galera? Então vamos olhar aqui sobre a liquidez do Bitcoin, depois passar rapidamente aqui sobre a sp 500, também, falar sobre o índice dólar. Lembrando, pessoal, não se esqueça aí de deixar o like aqui no, no, abaixo do vídeo, tá? Se você gosta dos conteúdos, aperta esse botãozinho aqui, ó. Muito importante, comente também aí o que você está fazendo, o que você espera aí para o mercado os próximos meses, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, vocês estão com certeza aí acompanhando outras análises, né? Fazendo suas próprias análises, então comente abaixo a sua opinião e ajude a comunidade aqui do canal, né? Me ajude também que eu tô lendo todos os comentários de vocês e vou ler as... as uh, vou ler e vou responder aqui a, as comentários de vocês, tá bom, pessoal? E também quem tem experiência no mercado futuros vou deixar aqui as principais corretoras com bônus aqui abaixo, tá? Então dá uma olhadinha as corretoras se você não conhece, todas elas são corretoras, bonus, uh, corretoras boas aí, tá? Que eu gosto de fazer como tem vários né uh, uh, em cada corretora a gente tem fechamentos de candles diferentes eu, às vezes, eu, eu, eu costumo abrir operações dividir uma operação em algumas corretoras aí tá para poder é, mitigar também os meus riscos tá então a gente sabe que na Binance, por exemplo a gente tem candles aí né sombras gigantes ali, eu não gosto de, de ficar à mercê de uma corretora eu gosto de abrir também em diferentes corretoras aí para poder é, diluir aí tá porque realmente essas sombras aí né a gente vê na, na, no no, uh, no mercado pode incomodar um pouquinho, tá bom? Então aproveite aí, crie sua conta das corretoras, faça depósito, ganha os bônus aí que você vai com certeza gostar. São corretoras que, que eu recomendo aqui no canal, tá bom? Uh, e vou também explicar sobre o Grupo VIP, tá? Vou fazer um negócio sobre o negócio do Grupo VIP, uma página aqui esperando como vai funcionar, para todo mundo que tá operando o volume aí vai poder acompanhar comigo aqui, ter um acesso mais direto para a gente conversar sobre o mercado, né? inclusive uh, fazer um chat aí mesmo, tá de voz, uh, exclusivo para quem estiver operando aqui pela minha recomendação nessas corretoras, tá bom? Então pessoal, vamos falar aqui sobre a questão da liquidez, que esse é o ponto principal aqui que eu quero mostrar para vocês, só, só primeiro mostrando aqui, é, por que eu abri esse short na região dos 21 mil dólares de novo, tá? eu, eu, eu, eu tinha um short aberto aí próximo na região dos 20 mil e e... Abri outro aqui, ó, exatamente, galera, exatamente nesse, nesses, nesses pools de liquidação aqui da BitMEX, tá? Eu botei uma ordem de venda aqui nessa região dos 21.060 dólares. E foi exatamente pegar essa região aqui, né? E aqui, ó, aqui que eu consegui melhorar meu preço médio desse shot, tá? Então, uh, fantástico essas ferramentas aqui do, da, da High Block, tá, galera? Eu já não canso de falar para vocês. Pega esses amigos aí de vídeo, tá? Eu não tô aqui para vender essa ferramenta, eu, eu me ajuda muito aqui nos meus trades. Eu não conseguiria fazer. É, abrir uma operação de short aqui com sangue frio sem ter essa ferramenta aqui na minha mão, tá? Lembrando que a gente tem aqui agora a região dos 21.500 dólares também apontando aqui liquidez, aqui, é, é, pool de liquidação da BitMEX nessa região, tá? E também aqui se a gente olhar na Binance, a gente pode ver que essa região aqui dos 20.500 20, tem liquidez também aí formando. Inclusive agora, nesse momento aqui, tem liquidez mais acima, tá? até a região aqui de novo dos 21.000 dólares. Será que o Bitcoin vai bater de novo nessa região? Será que a gente vai fazer mais um teste aqui? Aqui, ó. A pergunta é essa, a gente vai voltar a testar aqui, buscar liquidez acima de novo tá? E acabar depois fazendo até porque não um topo triplo, né? ou romper esse triângulo né? Mas enfim, aqui nesse caso a gente pode ver que tem liquidez aqui mais acima tá? Mas o que foi interessante essa queda hoje aqui, que eu posso dar um zoom e mostrar para vocês Vamos dar um zoom aqui nessa região O Bitcoin ficou aqui ó, lateralizando nessa região, que ele buscou liquidez acima, enfim Uh, e depois aqui nessa região formou muita liquidez abaixo e foi lá e deu essa patada para baixo aqui, pessoal, tá? Aqui formou mais liquidez do que acima, então há é o interesse do preço, né, de fazer, buscar essas regiões aí, tá? Agora nesse momento de ver liquidez aqui formando nessa região dos 21.050 dólares, tá? É, não honestamente falando vocês aqui, é um pouquinho difícil de, de saber aqui, tá? Os indicadores ainda continuam, o sentimento até estão razoavelmente aí uh, ok, na minha opinião, tá? Mas... O que está me deixando uh, mais bearish é saber que existe, sim, na minha opinião, na minha opinião aí mais liquidez abaixo. Tá como a gente pode ver que também olhando uh, loopbacks maiores aqui da High Block, a gente pode ver que essas regiões aqui, até a região dos 15 mil, uh, 15, aqui, tá, aqui no caso está 16.600, tá? Aqui nos 7 dias, mas se a gente olhar aqui, ó, nessa nesse loopback de um mês, a gente pode ver que tem muita liquidez na região 17.400 até a região dos 15.400 dólares, tá? E temos aqui na região dos 22.900, tá, galera? Mas tem uma outra ferramenta que eu mostrei pra vocês na semana passada que eu uso também para poder olhar né, qual que é o incentivo do Bitcoin de buscar regiões mais acima, mais abaixo, que é também a ferramenta aqui do King's Fisher aqui, tá? King Fisher que mostra pra gente onde tem aqui, ó, mais liquidez pro Bitcoin, tá? Então aqui mostra, ó, a, por que eu abri o um short, na né? Primeira ordem de short na região dos 20.700 dólares, né? Porque a gente tinha aqui, ó, no Kings Fisher tinha, tinha uma, uma zona de liquidez nessa região também, tá? Quem viu o último vídeo, mostrei sobre isso também. Então foi uma região que eu fiquei interessado em realizar a venda, né? E uh, agora, pessoal, se a gente olhar bem essa ferramenta aqui agora, a gente vai ter liquidez ó, para cima, a uh, liquidez pesada pra de shorts aqui para a gente poder né, o Bitcoin pegar. Seria essa região aqui, lá dos. Deixa eu ver aqui, esse ponto seria a região dos quase 24 mil dólares, né? Uh, e depois só lá nos 20, 28 mil, né? quase 29 mil dólares. E para baixo, olha só isso aqui para baixo, tem muita liquidez para baixo, especialmente nessa região próxima aqui dos 19.300 dólares. Muita liquidez aqui abaixo. tá? Então, esse aqui é o ponto principal, galera. Tá? Quem fique de olho aí, essa liquidez aqui para o Bitcoin essas regiões, isso aqui atrai o preço. tá? O preço vai buscar essa liquidez, uh, possivelmente, tá? a chance maior aqui. Por isso que eu estou vendo que existe uma grande possibilidade aí Uh, eu acredito que a possibilidade maior é da SP500 não ter formado esse fundo ainda. tá? Não acredito em fundo para SP500. E quando esse fundo aqui para SP500 chegar, na minha opinião, o Bitcoin vai ter buscado boa parte dessa liquidez. Aí, tá? Pelo menos aqui, eu acredito nessa região dos 15 mil dólares, estou acreditando, tá? mas poderia buscar aqui até a região dos 14, 12 mil dólares. Então, onde tem mais liquidez, o que eu recomendo você fazer é botar suas ordens de compra ou venda. Então, aqui tem, compra, aqui tem liquidez de, de, de longs eu vou realizar compras nessas regiões aqui, tá? Compras em região de 19 mil aqui, ó, 19 600, 500, tem, tem bastante liquidez aqui nessa região. Depois aqui, ó, bastante as região dos 14 mil dólares, né? Também nessa região aqui próxima dos, dos 15 mil, 15 .000 dólares tem liquidez. Então é uma ferramenta que também eu gosto de usar com inconfluência com a Block para poder entender aqui. Como me posicionar no mercado e poder entender se existe um incentivo do preço aqui buscar regiões mais acima, tá? Lembrando que isso aqui é só uma das forças do mercado, tá? A liquidez gera um imã que atrai o preço do Bitcoin a buscar essas regiões para ferrar o máximo dos players, tá? O objetivo do, do mercado aqui é ferrar o máximo de pessoas, tá? E você tem que saber onde as pessoas vão ser ferradas, aí, né? vão acabar se dando mal e assim você conseguir operar aí junto com os grande, grande, grandes players aí do mercado, tá bom, pessoal? É, obviamente, isso aqui é uma das forças, conforme falei pra vocês, vai Vai depender muito da SP 500, mas eu acredito que esse pequenos aqui tá é, subiu bastante já e tem, tem um espaço a mais para subir, tá? Eu falei para vocês que eu, que eu acredito que esse pequenos pode buscar a casa dos 4.000, 4.050 pontos mais ou menos ali, então existe esse espaço para esse pequeno subir, mas para mim isso aqui é um ralizinho aqui, a gente teve inclusive uma divergência no, no, no, no semanal, né? Conforme eu mostrei para vocês aqui no, no, no vídeo, né? E a SP500 está no patamar aqui, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin, ver se você comprar o gráfico do Bitcoin aqui, que é interessante também fazer esse comparativo. Ó. Vou botar aqui Bitcoin junto. A sp subiu muito e a Bitcoin não consegue subir, galera. Tá? Esse aqui é o ponto principal aqui. Eu vou botar BTC, USD, que Bitstamp pode ser. Vou botar a nova escala de preço. Tá? É, olha só, a, a SP500 quando estava aqui nessas regiões, ó, olha só, aqui, aqui quando estava aqui antes, ó, mais ou menos, o Bitcoin estava aqui na casa dos... Aqui é 24 mil dólares, Bitcoin, e, as pequenas voltou a subir, né? deixa eu ver aqui nessa região de preço onde ela estava, aqui está aqui parecido, né? deixa eu dar uma olhada, essa análise aqui na verdade, deixa eu ver, Bitcoin, ó, as pequenos voltou para esse patamar dos 4 mil pontos, o Bitcoin continua aqui nessa região dos, dos, dos, uh, dos 20 mil, né? quase 21 mil dólares, então uh, na minha opinião o Bitcoin deveria ter subido muito mais, tá? mas eu vou olhar isso com mais calma, comento para vocês no Telegram, tá? então participe também do, do canal direto do Telegram. Né? mas pra mim, basicamente, aí o Bitcoin deveria ter subido muito mais, né, se comparado com o patamar que esse pequeno estava aí, né, no... no, no... Algumas semanas atrás aí, tá, pessoal? A de mais, mais um mês atrás, de, no caso, aqui, né? Então, galera, esse é o ponto, tá? Pra mim, esse pequeno aqui agora, ela tem um espacinho mais pra subir, mas quando ela, ela vai corrigir aqui, na minha opinião, tá, eu não vejo um fundo para esse pequenos se formando, é a, minha, a minha, minha opinião pra vocês aqui, eu posso estar completamente errado de novo, mas é, né, opinião minha e se a SP500 fizer esse fundo mais abaixo aqui, buscar esse patamar aqui que eu acredito que vai buscar tá? na minha opinião a SP500 vai buscar nesse, nesse bear market que a casa uh, próxima aqui na minha opinião desses três mil pontos aí que eu estou acreditando para a SP500 tá? é, nesse caso eu quero ter caixa para comprar Bitcoin mais abaixo tá? então como não tem liquidez mais acima a SP500 já deu esticada eu acredito que o cenário mais provável mais provável é o Bitcoin, não conseguir passar da região dos 21.500 dólares e acabar fazendo um fundo mais baixo aí, tá? Dia 2 vai ser um, um dia extremamente volátil, tá, galera? Então, acho que esse é o ponto que vocês têm que ficar atento aí. Tome muito cuidado com a alavancagem, fazer operações malucas aí, porque quarta-feira vai ser um dia extremamente volátil, tá? E falando aqui, foi fechar o vídeo no DXY, o DXY voltando a subir e tá formando aqui, querendo formar esse padrão que eu comentei para vocês, a gente poss poderia possivelmente formar um padrão aqui de continuação dessa alta aqui, uma cunhazinha, tá galera? Então, pra mim, uh, não tem nada ganho aqui, nada, tá? Isso aqui, pra mim, obviamente, se a gente começar a essa, perder essas regiões aqui, ó. Tá? daí sim seria bullish para o mercado, mas antes de acontecer, eu acho que é muito cedo para cantar vitória, beleza? Então, no mais, que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje é isso, espero que você tenham gostado aí do vídeo, se você gostou, deixe aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ative as notificações, eu vou deixar aqui como operar também na Buybit, tem outras corretoras com bastante bônus, dá uma olhadinha aqui abaixo, e a gente se vê aí, então, muito em breve. Um abraço!